meu nome é Ricardo Basílio e eu sou da área das Bibliotecas da Ciência da Informação. E a minha ligação à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas foi sobretudo por vir o trabalho. Eu trabalhei como bibliotecário no Centro de Documentação e Investigação, do outro, aquele edifício lá adiante. E foi também aí que eu fiquei também sensibilizado para o arquivo.pt, que lá está no cartaz, visitem, que é um recurso, e por a perceber que uh, é pouco utilizado pelos investigadores. Então, o meu projeto uh, vai nesse sentido. Uh, e o meu projeto uh, foi uh, esta proposta de criar uma exposição virtual para... Uh, uh, portanto, limitada a esta instituição, a FCSH, para mostrar uh, para dar uma representação de como é que foi a presença da faculdade, não é ao longo dos anos, como é que ela, que ela se projetou. O meu projeto consiste materialmente em fazer um site. Este é um template da Wix, em que eu vou apresentar os resultados do meu trabalho e da minha investigação, da forma que eu como eu uso como eu vou usar o arquivo.pt portanto, uh, atingir dois objetivos. Um é levar as pessoas, a comunidade académica, a ter curiosidade de visitar o site, porque se é sobre a FCH, eu vou lá a ver de que é que se trata. E outro é uh, convidar, a partir do site, os investigadores a saltarem para algo que eles conhecem, para alguma imagem que teve a ver com a história, com o trabalho deles na FCH. O um investigador do chame. Há de ter curiosidade a ver como é que era o chão, o do IEM, etc. E esta é a ideia. Clicam ali e vão, e vão parar ao arquivo.pt É uma estratégia de proximidade, em que se procura, a partir de um momento emotivo, para, para captar a atenção das pessoas, nós não imaginamos, mas muita gente uh, nem conhece uh, o arquivo.pt e, portanto, é necessário criar estas pontes. Uh, falávamos há pouco se, temos, se podemos criar bases, uh, dados estruturados. Não é o objetivo do arquivo.pt, mas eu neste projeto achei que seria interessante para mostrar algum trabalho feito, mostrar, <risos> demonstrar que se pode uh, produzir uh, a partir do arquivo.pt dados estruturados e permitir uh, leituras rápidas. e Eu criei este template, ainda vamos ver como é que isto vai ser, mas vai ser uma base SQL em que se cruza alguns dados. E eu vou fazer nesta página uma caracterização, podemos dizer assim, da presença web da FSH ao longo dos anos. Que áreas temáticas é que estão prevalentemente na publicação dos conteúdos, quem publica, uh, etc. Ou eu também, uma outra página, vai ser dedicada a criar pequenas coleções pequenas coleções que permitem fazer alguns percursos pelo critério temático. O que é que nós temos feito, por exemplo, em relação a... Aqui tem congresso cursos, mas podia ser outro tema com o qual a FCSCH se identifica. Significa que, a partir do arquivo .pt, é possível produzir outros produtos locais, limitados a uma instituição, e uh, uh, limitar âmbitos temáticos, criar coleções. Criar coleções. Uh, esperemos ter a oportunidade, se conseguirmos demonstrar a utilidade uh, do site e da ideia, esperemos ter alguma visibilidade. E esta visibilidade integrada sempre na faculdade é fundamental. Porque, se não for integrada na instituição, passa a ser alguma coisa que o investigador fez e não dá qualquer contributo à faculdade. Se for integrada na página, é uma, julgo que pode ser um projeto muito útil para a FCH, mas fácil de implementar em instituições semelhantes, noutras faculdades, noutros lugares. E a minha perspectiva, porquê, esta já é uma segunda parte da minha apresentação, porquê um arquivo .pt? Eu julgo que, em primeiro lugar, tem que haver um certo fascínio por preservar, por guardar, porque achamos que vale a pena. Isto é uma foto, fui eu que tirei, eu ia no autocarro e achei que aquele, que aquele contraste do sol nas nuvens aquela meia, tinha que ser guardado e fotografado. Portanto, um fascínio, em primeiro lugar, para uma mentalidade de preservação. Mas a vida não vive de fascínios, vive sobretudo de trabalho, como nós sabemos. E, portanto, a preservação não vai com fastínios, vai com 10 anos de trabalho e outras estruturas a serem criadas. E, portanto, eu julgo que é isto que é preciso incutir na interação que há de ser feita também no âmbito do projeto. Vou tentar ter alguma interação com a FCH. É tentar chamar a atenção para a importância de preservar A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas foi criada em 1900 77, 4 anos depois da criação da Universidade Nova. E queria ser diferente em relação à clássica, por exemplo. Queria queria ser inovadora, ter um ensino de qualidade, e queria também eh, ter uma forte ligação à sociedade. Uma forte ligação à sociedade. E hoje vemos, de facto, projetos, por exemplo, o Projeto Mais Lisboa, vê-se projetos que procuram... Dar a imagem da nova, da FCSH, como uma universidade presente na cidade. Isso é interessante. E hoje em dia a marca FCSH, ou a marca nova, é uma marca, naquela lógica das marcas, está nas, no ranking, acho que é nas 50 melhores na área das ciências humanas, e isto tem que ser assumido e tem que haver grande responsabilidade nisto. 16 centros de investigação, pelo menos e ainda mais alguns, uh, vários departamentos, que é feito da produção científica. Uh, onde é que ela vai parar? Quem a vai manter? Alguém organiza um congresso, publica umas atas as atas são citadas, estão referenciadas em vários projetos, daqui a uns anos desaparece para onde foi. Assim. Daí a responsabilidade uh, que há uh, na faculdade em usar todas as ferramentas tem as melhores bases de dados, tem bases referenciais, tem artigos científicos. E será que tem o arquivo.pt .pt na lista de ferramentas que pode e deve usar para segurar a sua marca, o seu nome? A faculdade tem que ter um arquivo web para servir a investigação. Tudo o que se passa na sociedade reflete-se, ou em, em grande parte, na web e, portanto, para uma área como as ciências sociais e humanas. Uh, e outras, ou mais tarde ou mais cedo, vai ser necessário uh, ir ao web para fazer. Foi e uh, nesta visão de criar um projeto web, uh, de criar um arquivo web específico para a faculdade, há vários modelos, eu aprecio muito este, mas uh, coloquei sobre ele uma lente dizendo que se calhar não é o adequado, este é um serviço, em que no, no, no, no interior tem o quê? tem um arquivo web da faculdade, ou seja, a FCSH tem as coisas que acha que lhe interessam. As que a FCSH produziu e, se calhar, uma recolha de coisas que há por aí e que lhe interessam. E que interessam principalmente a sua área. É claro, isto, já que estamos, já estaríamos aqui num estado muito avançado, mas esta é a visão, é para isso que o meu projeto quer sensibilizar. Que esperemos que no futuro Toda a faculdade, desde as suas políticas, a maneira como vê a aquisição de recursos, a maneira como organiza as suas tarefas, o seu pessoal, leve a integrar o arquivo web na política de gestão das suas coleções. Muito obrigado. A faculdade não sabe do seu projeto ainda? Ou já sabe? O primeiro passo foi concorrer ao projeto. O segundo passo é garantir que, em todo o caso, ele se realizaria desde que a faculdade me apoiasse. Eu tive o apoio da divisão de bibliotecas e documentação, que também transmiti ao senhor diretor e eu tenho, de facto, o apoio da faculdade e sem o apoio da faculdade não seria possível e acho que projetos deste género não vale a pena, sem o apoio da minha. Vida. Boa tarde. Eu queria começar por dizer que estou bastante entusiasmado de estar aqui, porque, como se vê pelo título do meu projeto, o meu projeto tem que ver com a área da formação das pessoas que estão aqui presentes, em princípio, com a área das Ciências da Comunicação. Embora seja investigador do Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa, a minha formação é a minha formação inicial na área das Ciências da Comunicação. Uh, frequentei vários cursos, um, cursos livres, escolas de verão aqui na FCSH. Fui aluno de muitos professores aqui da casa. Então, estou bastante entusiasmado e espero não demorar demasiado, dado o meu entusiasmo de falar sobre o assunto, perante pessoas que eventualmente estarão interessadas, pelo menos tematicamente, neste assunto. Como se pode ver, o título do meu projeto proposto ao arquivo.pt é Mutações Tecnológicas das Interfaces do Médio Online o caso do sites de imprensa escrita generalista portuguesa. Este projeto vem na linha que o, que o Daniel falou, é, é, acontece no âmbito, num caso específico, é, da, das chamadas é, humanidades digitais, que é um conceito que surge, é, o conceito de humanidades digitais surge para resolver um problema, que é o problema da mudança de condições, sobretudo de tipo técnico, da produção e difusão de conhecimento. A solução das humanidades digitais é, no fundo, utilizar os novos meios tecnológicos para resolver problemas antigos e problemas novos que surgem com o próprio desenvolvimento tecnológico. O meu problema neste caso é as mutações tecnológicas das interfaces dos media online. A questão geral que eu, que eu coloco tem que ver com a relação entre a comunicação pública e o desenvolvimento tecnológico digital, focado no caso do jornalismo digital, ou webjornalismo, como o quiserem chamar, em Portugal. Especificamente tenho dois objetivos, o primeiro é de caracterizar as mutações das interfaces, ou seja, é descrever, existe descrever, um, inicialmente a ideia é de descrever uh, a estrutura do, dos sites em cada momento, conforme as versões que estejam disponíveis no arquivo .pt, e comparar umas com as outras. O segundo objetivo é sugerir pistas e tendências dessa mutação, dessa mudança, ou seja, compreender essa mudança de maneira estruturada, tendo em conta estudos prévios que já existem, sobre o jornalismo digital, que não existem, utilizando o arquivo.pt. É essa a diferença. O que é que podemos conhecer pelo estudo das interfaces? Interface, bem, é um conceito que não dá para elaborar muito sobre o assunto, mas a ideia tem a ver com a interação entre, ou seja, a apresentação dos websites enquanto meio ideal de interação entre o sistema humano, utilizador, e o sistema máquina, computador. A ideia é de que, quando olhamos para estas interfaces, podemos compreender algumas mudanças, implica, como eu disse, uma caracterização inicial de cada momento e a comparação entre essas caracterizações. Temos aqui duas versões, é assim que se chama no arquivo .pt, as versões dos websites. Um expresso em 2008 e um expresso em 2012. Portanto, 4 anos de diferença. E são mesmo, sensivelmente, 4 anos, não é? é mais ou menos o mesmo dia, até as horas são parecidas. O que é que podemos ver? Podemos ver muita coisa. Mudanças gerais de layout mudanças de login, mudanças dos, dos URL, mudanças da forma como são apresentadas as notícias, os textos que aparecem, um, não os conteúdos, eu não estou a falar de conteúdos, a minha investigação não tem a ver com conteúdos, tem a ver com forma, com estrutura. Uh, a ideia é como é que são apresentados os textos jornalísticos, como é que são apresentadas as imagens, como é que são apresentados os vídeos, como é que são colocados os espaços publicitários. Tudo isto pode ser pesquisado uh, com, com recurso a estes dados uh, disponibilizados no arquivo.pt. E estas mudanças não são meramente descritivas, apoiadas noutros estudos prévios. Eu tenho experiência, fiz uma investigação há pouco tempo, numa investigação sobre jornalismo digital em Portugal. A publicação será em breve num volume patrocinado pela ERC. Eu fiz uma investigação especificamente sobre o Expresso e tinha uma série de dados que não conseguia compreender a 100%. Eu percebia que havia sinergias entre o Expresso enquanto jornal e marca em certo sentido e outras empresas, inclusivamente empresas fora da empresa de, de, de que faz parte do Express, que é a empresa, uh, e havia uma série de sinergias, uh, inclusivamente por vezes a empresa incluía empresas, procurava comprar empresas para procurar melhorar a sua forma de apresentação dos sites. Um exemplo é o AEU, um portal que veio a cair mais tarde, ou que a empresa veio a deixar cair, por motivos intrínsecos ao, ao desenvolvimento das suas plataformas. Com o apoio destes dados do, deste dado, do arquivo.pt, podemos compreender estas sinergias, de que maneira que estas ligações entre empresas, o jornalismo e empresas privadas, se dá de facto uh, e, e se manifesta em termos estruturais. Uh, o arquivo.pt é bastante relevante neste sentido porque me dá, enquanto investigador, acesso direto e interativo ao material em arquivo. Ou seja, eu posso uh, abrir o computador, uh, ir uh, a uma página qualquer do express, uh, por exemplo, uh, e, uh, de facto tendo em conta as condições de preservação dessa página, claro, que exige essa meta-reflexão não é, que será feita, porque, aliás, aparecerão certamente alguns problemas nesse sentido. A ideia é que eu posso navegar nesses sites, no site do Expresso, por exemplo, eu posso entrar nos links, eu posso ver os vídeos, eu posso fazer tudo isso. Além disso, dá uma autonomia em relação aos limites da memória institucional, em termos de acumulação e acesso, ou seja, quando nós procuramos fazer um trabalho que tem alguma preocupação histórica, e tentamos aceder aos arquivos das instituições, há sempre uma fragmentação, e daí que eu falo de memória institucional e não de história, porque nem tudo foi guardado, porque muitas vezes não era dado prioridade a guardar-se certas coisas, não se valorizava, valorizava -se o momento, aquilo que estava a acontecer no momento, mas não se percebia que era importante guardá-lo. E depois, em termos de acesso, porque bem, o acesso aos arquivos institucionais exige uma quantidade de movimentação burocrática muito complexa, por vezes há limitações, há logo limitações em termos temporais, porque precisamos da resposta das instituições, há, há, há limitações de espaço, porque temos de usar os espaços das instituições, etc. Isto não acontece com pesquisa no Arquivo.pt. Principais benefícios em termos científicos. Conhecimento novo, novado e crítico, no sentido em que nunca foi feita uma investigação utilizando o Arquivo.pt para pensar no jornalismo digital em Portugal, portanto é novo, o que aparecer é, é novo. É renovado e crítico porque, à luz deste novo conhecimento, é possível rever uh, aquilo que já tem sido feito, as pesquisas que já têm sido feitas sobre os média uh, em Portugal. Além disto, um, há, há, e o crítico é importante, porque esta, esta questão há aqui uma questão também, digamos, societal mais geral, importante para as ciências sociais e humanas, que é um, esta interação que é possível uh, averiguar entre uh, empresas de comunicação que têm preocupações de tipo político e que procuram garantir a independência das suas publicações e a participação em empresas privadas é muito importante. E esta pesquisa pode contribuir para, digamos, alargar, e aqui já entro na questão uh, de sociais, a avaliação da economia política dos médias portugueses. Além disto, por motivos patrimoniais que me parecem bastante óbvios, não é? tem que ver com preservar uma memória ligada à web, do jornalismo especificamente, enquanto património nacional, e, enquanto, e dos próprios TIC. Em termos muito concretos, um objeto de investigação são, consiste nestas versões que são as que estão disponíveis no Arquivo.pt, entre 1996 e 2015, 3.166 versões do Correio da Manhã, do Diário de Notícias, do Público e do Expresso, porque estes jornais, por critérios de antiguidade e constância das atualizações. Antiguidade porque, quer dizer, era preciso serem suficientemente antigos para valer a pena, para serem diferentes daquilo que são agora, não é? E era preciso haver uma constância de atualizações porque, quer dizer, um site que se manteve sempre homogéneo não teria muito interesse de ser avaliado do ponto de vista da sua dinâmica, precisamente, não é? Em termos de metodológicos, existe uma fase zero que já está a ser realizada que diz respeito a uma aproximação aos arquivos, aos arquivos, neste caso, institucionais, para verificar o que é que eles têm o que é que eles não têm, não é? Um, até para perceber a relevância do arquivo.pt se é assim tão grande ou não. Depois, um estado da arte que tem que ver com, o estado, com a investigação que foi feita sobre o jornalismo digital em Portugal, o que é que se pensa sobre o assunto neste momento. Depois há uma primeira fase, o levantamento das capas, ou seja, cada uma dessas versões corresponde mais ou menos a uma edição diária. E a ideia, eu chamei-lhe aqui capas, a ideia é levantar essas capas no sentido de, de, de recolher essa informação depois caracterizá-las, datá-las, periodizar todas as mudanças estruturais dessas capas, ou seja, trata-se de perdão, caracterizar capa a capa e depois comparar umas com as outras de cada um dos jornais. E depois uma visão de conjunto, ou seja, comparar uns jornais com os outros, para ver se existe eventualmente alguma interação, se existe alguma situação social, por exemplo, que levou alguma mudança específica. E uma discussão de resultados que procura enquadrar ou desenquadrar, se for o caso, Uh, os resultados uh, que se atingiram com, na visão de conjunto, uh, com ah, investigações que já têm sido feitas no âmbito dos media online em Portugal. E, essencialmente, para já, é isto. Obrigado. <risos> há ah, espaço aqui para uma questão, o Diogo. O Diogo Cunha. Ah, é, é um só comentário, às vezes nós temos ideias e pensar há sempre alguém que está a fazer. <risos> Muito bom. <risos> Bem. Boa tarde, antes de mais, eu sou formado em Antropologia, primeiro, no ISCTE, e depois aqui na FCSH. Trabalho em História aqui na FCSH, sou investigador do Instituto de História Contemporânea. Acho que era por isso que o Daniel me demitiu de colega e me passou para o vosso colega só. O meu trabalho aplicado ao Arquivo PT, na verdade, relaciona-se pouco com as coisas que eu faço como historiador, ou seja, estudo outro período, mas relaciona-se também com o meu trabalho de historiador e articula com a questão da antropologia. Uh, Straight Edge foi uma cultura, que eu vou detalhar um mais à frente, porque antes quero entrar para outras questões, que existiu no meio punk português, ou seja, no movimento punk português, explodiu mais ou menos em meados dos anos 90 em Portugal e muito sucintamente era uma cultura que se opunha mais ou menos ao estilo de vida nihilista de, do punk, portanto era contra o álcool, o anti-tabagista, muitos deles eram vegetarianos ou opunham-se às drogas, etc. Pronto. E o esta coincidência temporal do período de explosão desta contracultura em Portugal coincidir com o período de arquivamento basicamente do arquivo.pt e não é só uma coincidência, como tentarei dizer mais à frente. Hum... A ideia do subúrbio surge no projeto por se de remeter para um outro tema que me interessa de pesquisa, de sim, mais histórico e ao mesmo tempo antropológico, que remete para as formas de sociabilidade que acontecem em espaços que não são propriamente os rurais ou os urbanos, são, digamos, um híbrido, que é, o subúrbio remete mais ou menos para isso, e que na verdade é onde reside a maior parte da população portuguesa. E isto é um fenómeno, de facto, que ocorreu principalmente no subúrbio. Daniel estava a dizer que que hum, Isto devia ser obrigatório incluir o arquivo.pt por exemplo, dos currículos de um curso de médio eu, e, eu, sem especificar a questão do arquivo porque é uma fonte complementar não é necessariamente a base ou a única fonte para um trabalho de um historiador, de um antropólogo ou de qualquer outro cientista social hum, acho que ele devia, de facto, este tipo de ferramentas deviam, de facto, ser incluídas nos cursos de ciências sociais Isto é um cartoon do Gary Larson e, por exemplo, os antropólogos Uh, há uma semelhança mais ou menos entre os antropólogos e os historiadores. Os historiadores, supostamente, estudam o outro no tempo e os antropólogos estudam o outro no espaço. São contemporâneos, não é? Mas há esta ideia para os antropólogos de que porque as pessoas usam penas na cabeça e não podem ter um telemóvel, não é? Ou porque andam de um tanga não podem aceder à internet. E, ao mesmo tempo, para os historiadores... Quer dizer, a internet é uma coisa que já é usada há 20 anos atrás e já é possível começar a fazer a história sobre isso. E o Gerd Larson, que é um tipo que gosta muito de caricaturar algumas ideias da antropologia, fez este cartoon em que todos os antropólogos a chegar à ilha e estão os nativos a fugir, a preservar a sua autenticidade, a levar a aparelhagem, a tecnologia, etc. Se calhar, se o cartoon tivesse sido feito ontem, estavam então a levar um laptop ou uma coisa do género. Isto, para passar depois ao objeto de estudo, isto levanta-nos o uso do arquivo, etc. Coloca-nos algumas questões. E há nos algumas possibilidades enquanto cientistas sociais. E, na verdade, este meu trabalho, apesar de se focar num case study, remete muito para problemas epistemológicos e metodológicos uh, da investigação. Problemas. Estes dois senhores, por exemplo, para dar um exemplo, o Trump não vale a pena detalhar muito, Toda a gente sabe que usa muito o Twitter, etc. Não é parte da sua intervenção pública, da sua campanha, da visibilidade que adquiriu, das suas intervenções até contemporâneas. São tweets, não é? coisa simples. O Cavaco Silva, por exemplo, foi uma pessoa que usou bastante uh, a internet como forma de intervenção pública. Mensagens, por exemplo, para um historiador, eu estudo de culturas políticas do início do século XX. Uh, nós assistimos a partir de arquivos institucionais ou da própria imprensa, de repente temos um Presidente da República que usava o seu site institucional, o Facebook, etc., para pôr mensagens de caráter político ou até uh, mensagens a desejar Bom Natal, etc., Têm, acabam sempre por ter algum conteúdo político online, não é? E a questão que se ocorre é quando é que isto vai parar? Daqui a 10, 20, 30 anos, alguém quer ir estudar estudar estas presidências, estes fenómenos, e onde é que está esta informação, não é? Como é que nós vamos perceber o que é que foi a presidência do Cavaco Silva, efetivamente, quando uma boa parte da sua intervenção pública passava pelo online, e nós nunca pensamos como é que se arquivam é? as coisas que vão parar online. Agora, isto é mais ou menos reduzido. Vocês estão de média sabem que os discursos que as pessoas, das classes políticas, as figuras institucionais que produzem, acabam por aparecer de alguma forma nos médias. Se não acedemos diretamente, podemos aceder, pesquisando, por exemplo, um jornal. Agora, eu estudei essencialmente, e estudo, cultura popular. Ou seja, são aquelas pessoas que, por exemplo, na história, geralmente não estão nos arquivos. Não é? São anónimos, são o cidadão comum, são aquela coisa que geralmente nos arquivos aparece... Não como Cavaco Silva, nem como Donald Trump, aparece como povo, multidão, eh, populaça, quando se quer ser mais pejorativo, e este tipo de coisas. E isto é um problema, de facto, para há 100 anos atrás. Era muito mais difícil aceder a estes conteúdos produzidos pelas pelas classes populares, digamos assim, mas a internet abriu uma possibilidade, para mim. Não é? E foi por isso que, na verdade, eu acabei por dar este salto do início do século para agora, no Arquivo PT, estar a fazer um estudo de uma cultura dos anos 90, que que existiu na área metropolitana de Lisboa e em Portugal. E abriu porque, como dizia o Daniel também, hoje em dia, antigamente as pessoas, algum, enfim, isto não é totalmente uh, preto e branco, mas as pessoas passaram a produzir blogs, não é? passaram a, a colocar os seus conteúdos online e a depender menos de intermediários, como se sabe, nos mídias fala-se do problema, por exemplo, das redes sociais, etc. Uh, acabou por perturbar de alguma forma o papel dos mídias de disseminação da comunicação, de criação de uma opinião, porque de repente somos bombardeados com montes de fontes de informação e as próprias pessoas muitas vezes são as produtoras dos conteúdos aos quais acedemos. Para mim isto é na verdade uma vantagem de trabalho, apesar de ser um pouco caótica, não é? Mas eu de repente, estudando as culturas populares, tenho acesso a muitos dos conteúdos que elas produziram. E aqui chegamos aos straight e à cultura punk, ou hardcore, ou outras culturas, por exemplo, podia-se falar da Eurovisão agora, não é? o fenómeno do Salvador, é um fenómeno, em grande medida, da internet, não é? que se produz nas caixas de comentários ou do YouTube, ou em sites, em blogs, e lá está, um dia quer-se estudar este, esta coisa espetacular, ainda por cima se o Salvador ganhar, e como é que nós vamos estudar? E no caso do Straight como eu dizia, não foi simplesmente uma coincidência, coincidiu-se que o movimento tivesse explodido no período em que, por exemplo, o Arquivo.pt iniciou o arquivamento das páginas. E não foi coincidência, porque deveu-se muito à internet. O straight edge foi uma cultura que nasceu no início dos anos 80 nos Estados Unidos, não havia propriamente internet, funcionava através de redes informais, nunca teve visibilidade mediática, nunca apareceu nos jornais propriamente, e, no entanto, conseguiu criar uma rede que se estendia, por exemplo, aos Estados Unidos inteiros. E em Portugal, uh, um, ao território nacional. Agora, o que foi engraçado foi, o straight-edge chega a Portugal nestes, em meados dos anos 90 e haviam, por exemplo, 30 pessoas que diziam que seguiam a cultura de straight -edge, em Sintra, outras 20 em louros, e nenhumas delas sabiam de existência uma das outras. Ou seja, isto não era um movimento, não era? era um grupo de amigos que tinham uma afinidade uh, com o estilo de vida. O que a internet possibilitou foi... Uh, uh, foi... Uh, Portanto, colocar todas estas pessoas em contacto, e eu entrevistei algumas destas pessoas na altura e elas dizem de repente nós descobrimos que há outras pessoas no, no subúrbio ali ao lado que faziam exatamente aquilo que nós fazíamos e que pensavam exatamente as coisas que nós estávamos a pensar e nós não... não enfim, não tínhamos conhecimento. Portanto, isto é de facto um, um case study que só é mesmo possível por causa do arquivo.pt Eu tive contacto mais ou menos com a cultura na altura e, entretanto, nos últimos 10, 15 anos eu questionava, como é que um dia alguém vai querer estudar este fenómeno, porque teve um impacto considerável, ainda que underground, marginal, de certa forma invisível, mas teve um impacto que ainda hoje perdura em alguns setores da sociedade portuguesa, como é que alguém um dia vai querer estudar esta cultura de onde saíram, por exemplo, questões que hoje em dia têm representação parlamentar, através do PAN, por exemplo, os direitos dos animais. A questão dos direitos dos animais surge em grande medida por causa dos traitors, que, ao menos, as primeiras manifestações eram, enfim, compostas de muitas pessoas que tinham desta cultura, Pronto, isto é, foi um dos sites, como disse, o arquivo.pt arquivou, foi o que possibilitou aceder a estas páginas, de outra forma teriam desaparecido, isto era a página, digamos, principal, de, foi só para vos trazer um exemplo de uma página do movimento. e é isto, muito obrigado.